Olá meus amigos e minhas amigas Olha só Vocês estão vendo aqui gente, esse monte de couve aqui Esse couve aqui Um colega meu me deu uma muda Ele é da 50 centímetros No canal Zé Maria Lima tem um vídeo De um couve desse Ele é muito grande, o que que acontece Aqui a terra ficou velha Perdeu a sua a, Como é que diz, perdeu a sua força E eu não tive tempo de reformular Mas o que que acontece Chegou esse ponto aqui, não, não, não tem jeito, não vai muito longe mais. O que, que a gente tem que fazer? Eu vou pegar, vou arrancar tudo isso aqui, ó. ó a terra não, não, tá, não tá boa mais, vou, vou arrancar tudo, não, não tem jeito. Gente. Você, chega uma hora que você tem, ficou, ficou velho, você tem que reformular ele, você tem que arrancar tudo, ok, certo? Aqui eu tenho um pé de couve roxo, também, tem que arrancar tudo, não, não tem jeito. Isso aqui é um pé de almeirão. Tem que arrancar. Aqui tem um pezinho de, de romão, gente. Então, aqui o que é que acontece? Eu vou arrancar tudo aqui. Isso aqui. Aqui eu tenho um pé de maracujá pequenininho. Eu, esse aqui eu não posso arrancar, não. Ok? Então, eu vou fazer assim, ó. Esse aqui também, ó. Vou arrancar tudo, gente, aqui, ó. Tem jeito. Aqui eu tinha plantado os pés de arruda, mas eu vou ter que arrancar agora. Ó. Então aqui, vou, vou fazer isso aqui, ó. Arranquei tudo aqui. Um galinho de planta aqui, eu vou arrancar também. E aqui, gente, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fofar a terra. Na realidade, eu vou fazer assim, ó. A terra tá velha. Vou tirar um pouco dessa terra aqui. E vou. Olha como a terra está firme. Por isso que não dá nada mais, viu? A terra está muito dura. Então você tem que cavar a parte de baixo lá, ó. Muito legal mesmo. Olha. No meio, vamos ver o que, que vai dar aqui depois. Aqui olha só, não tem jeito. Então eu cortei aqui, gente. Olha, arranquei tudo, tudo, tudo aqui. Agora eu vou esteve de vaca Um pouco aqui, ó um pouco aqui. Tá pegando Misturar com a terra, isso é muito importante, muito importante mesmo, agora eu vou pegar essa terra e vou pôr aqui de volta, uma parte dela, não vai caber toda né, aqui eu já pego essa terra aqui e outro vaso, aqui tem, tem carvão, tem um monte de coisa, Vamos ver aqui o que é que vai dar aqui. O que, que, é que acontece? Vou pegar o roxo. Vou pôr aqui. Pegar umas galhas desse aqui, vamos ver que vai dar aqui? Eu tive para a galinha, deixo só o olhinho dele aqui. Vou pegar mais um aqui. E vou fazer assim, gente. Ó. Vou fazer assim. Aí vamos ver o que é que vai dar, né? Ah, se inscreve no canal. Aí você, ó. Vou aqui com mais terra. Bastante tempo aqui por cima E vai baixar, certo? Isso aqui É muito bom, gente Então Aqui agora é só aguar Esperar a chuva também E é isso aí, gente Fazer todo igual isso aqui. Tá bom? Um forte abraço aí. Se inscreve pra você ver como é que vai ficar isso aqui daqui da, um dia. Fui, um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Deixa o seu like, hein?